Mas como esse produto realmente vem me ajudando, mano, eu quis deixar meu, meu depoimento aqui pra vocês também, entendeu? E pra vocês não serem enganados. E acabar não caindo aí em farsa aí na internet aí, comprar em site como Mercado Livre, LX, essas paradas aí, porque estão vendendo esse produto falsificado, entendeu? Mas vamos lá, mano, vou contar aqui meu rápido depoimento pra vocês. Há um mês e... uns dois meses atrás, mais ou menos aí, eu tava assistindo um filme pornô, tal, tá? tal, Next Videos.